Bom gente, começando então mais essa gravação aqui na casa do Seu João e da Dona Nelly Eu já vou então ali que eu fiquei sabendo através da Dona Nelly que já tá ali molhando as plantas Que o Seu João já começou na tarefa de matar os frangos dele Tá ali Dona Nelly Dona Nelly, a senhora sabe que... A senhora é querida, né? Ah, sim A senhora sabe, então... Ó pessoal, vocês que mandaram um abraço para ela que são tantas as pessoas que mandam que eu não vou me lembrar. Mas aqui estou eu entregando o um abraço que vocês mandaram mais uma vez para Dona Nelly. Ah, tá bom. pessoal. É, a senhora merece. Faz para merecer, né? Tá. A senhora né? tá aguando a horta, é, as plantas? E aí, tá ligado já o, o posto artesiano? Está ligado. Já eu tô tá vendo bem. que essa força dessa água está diferente. Não, mas essa é do rio. Do rio? Com essa força toda? Mas tem alguma bombinha puxando? Tem. Ah, então tem. é isso. É, eu tô vendo, né? Vou descer lá no seu João, Dona Nélia Tá bom? É, a gente vem pra cá. Já é uma grande diferença, a gente sente. Só em chegar no lugar desse. E ainda por cima, encontrando uma flor linda como essa. Dá uma olhada aqui, ó. É, pra vocês mulheres que são flores... Aqui está uma flor linda. E aqui, gente, o Sr. João já está dando o, o trato aqui nesses... É frango? O que frango. Esses frangos. O que o senhor pretende fazer hoje, que eu não estou sabendo? É? O que o senhor pretende fazer com esses frangos hoje? Fazer uma cozidão dele é gostoso para nós dormir, né? frango com polenta. Deixa eu tirar esse indesejável daqui. Porque esses são pessoas não gratas. <risos> Mas vai passar depois por um processo aí. E vai dar tudo certo. Aqui nós temos um fogão. Que o senhor João já. Tá fervendo uma água ali. E passando. Escaldando, né? Para tirar as penas, né? É. Vai matar quanto hoje, senhor João? Ah, vamos ver, já estou com quatro aqui. Pá. Outra coisa, senhor João, já vou transmitir o abraço do pessoal, só que eu não vou saber o nome eu vou ter que fazer o seguinte, eu tinha, até já comentei isso no canal um dia desse eu tinha feito uma agenda só que eu fiz uma agenda no meu computador colocando o nome das pessoas que me pediram para enviar abraço e um alô e tudo mais só que é o seguinte gente, eu fui infeliz, o meu computador travou não travou de uma vez, ficou meio maluco, começou a dar uns bug lá e eu mandei meu computador para um rapaz foi matar e eu perdi aquela agenda. Então eu vou fazer outra agenda, mas o senhor fique sabendo que mandaram abraços para o senhor e pessoas me cobrando para gravar mais com o senhor, porque gosta muito do senhor, é só. da dona Nelly, assim como também de outras pessoas que a gente tem visitado e tem gravado. É. De qualquer maneira, quem está me ouvindo, quem está no canal, sabe que... Não vou citar o nome agora, mas eu vou citar o nome sim com carinho. Agradeçoar. Ou seja, um treinando... o que? Você falou de zebra girafa? É, uma bolsa de, de girafa. Ah, é, de tecido. Por que lá? ele põe o carro aqui, ó? Então, é mais perto, né? Ele põe o carro aqui, ó. Aí, quando ele estiver lá em cima, tem ele aqui embaixo. <risos> Acho que é a Maria que aposenta o primeiro lá, né? Na escola. A Maria, né? É e depois é... acho que é a Silvaninha depois é a Clarice. a Solange também, tá? Pra poder entrar no cargo, né? a Solange é professora? é e aquela Maria Solange, aquela outra um monte lá Nossa. É. Nossa. eu sei se uma coisa eu... de verão, vi ela lá esqueci de perguntar Mas, esqueci de perguntar dela Eu peguei uma carona com ela, um dia quase morri de meu Falei que eu fui a Ah, que se esse gato, não chicava aí, ó. Meu Deus, meu Deus... A não né? Eu não lá... Agora usaram aquele negócio de vidro, pra... na escola. Ah, é? Pela, Não na... sei, Sejão. Também na escola, minha irmã já tem, na Marcelina. Na... Na... Na... Ah, sim. minha irmã já tem uma o do lá de... do horário. Do... Acho que tá bom, né, Sr. ó. Ah, tá, tá bom? Pra mim tá bom. Vida tá bom. assim mesmo, já ia ver com perna e tudo. Ah, Sejão. <risos> Comer perna. Também tá, tá. Malhar, né? é. Eu fui lá ver a creche lá, que dia, que é a creche não fui lá mais, né? Roseli estava reclamando que eu não vou lá mais, tá, de... Muitas coisas, né? Muita correria. Ela não falou que vai nem casa. Bom, Mas não é que pergunto você, vender Vai vender perfume e vai comprar as coisas minhas também. Então. Noite, troca. <risos> é. Dona Nela está alimentando a cilápia. Esse cachorro aqui não comeu, que ela tá jogando lá, é brincadeira. Tem umas silápias ali, grandes e bonitas, gente. Pra você ver. Tava tudo ali agora esperando pelo alimento. É que o Baruque quer ir lá comer, não é pra ele comer. Ô Baruque, vem pra cá, vem! Baruque, não é pra você comer não, rapaz! Vem pra cá, vem! né? O animal é esperto Está querendo pegar assim lá, mas tá querendo pegar com rede Para fazer isso tem que ter paciência Tem que cevar num canto do lago para conseguir isso O lago é muito grande, né? Olha o tamanho desse lago Então não é fácil pegar na rede, hein? acho que pegar na rede não vai ser muito fácil não, né Dona Nelly? É, tem que fazer um esquema ali para acertar o topinho, né? É, porque senão elas, elas são espertas, tá dentro do habitat delas. É. Ô Baruque, você é teimoso, hein rapaz? Calor, meu Deus! Lava a mão direitinho. Ó, tô lavando a mão aqui direitinho para ninguém falar que minha mão tá suja! Né, Madalena? Né. Então não vou gravar porque não precisa, mas tô lavando. E os textos, tá, tá? É eles ou não? Fumou nada, eles afundaram, não dá hora. É, eu estou vendo. A coisa não afundou. tem dia, Depois eles de comer. Eita. Aí tem uns tubarões lá. É. Ali tem. Sim é jogar Sim. opa vocês estão com fome, Madalena não eu não tô, não não eu do... Do aqui pra... eu eu não ter... já não não não não não não não não não não não que não o três. não Nossa, não é muito mas por que você está esperando para ajudar ele então? Agora não dá. Então dá você só aí pra nós Não, moça, agora não dá. Eu já vim colocar madeira ali, ó. Você tá onde agora? Está indo embora, ali em cima. Ah. Eu vou lá coisar a massa, senão a massa me prejudica lá. Tá massa de tá quê? Ah, é você tá Ah, você tá revocando? Ele tá fazendo um banheiro ali pra nós. Não, olha o frango não dá pra essa Ah, esqueci, nega. Vai lá, drivanha aquela água lá, filho. Trabalhei muito de pedreiro, viu, meu irmão? É? Trabalhei muito, hein? É isso aí, eu estou numa vida que nem eu mereço. Gente, mas tá quente! É, o fogo tá muito grande. Tá muito alto, né? Daqui a pouco eu vou assar esse frango aqui no fogo. É. Ao invés de eu... Cadê onde você enfiar a mangueira? Tá aí, velho. Tá se pegando meus dedos. Vou continuar. É pouco que eu vou assar um frango só no fogo aqui, ó. Seu João, vou assar o frango só no fogo aqui, ó. Não tô sapecando, ah, não. Precisa vou ficar melhor, hein? Matou duas, seu João? Ali são duas cocás, né? Cadê ela? Ali, pendurada ali. É, daqui a pouco você vai estar preparadinha para ir para a nossa não bariguinha. Vou... Ai, tá oh, gente, não olha não. Na hora de estar comendo lá com a farinha lá, bem gostosinha, você vai ficar toda feliz. Com a polenta, com a polenta, você vai gostar. É, eu não gosto, né, né, né, eu não gosto. É, né, Bom, aqui está magrinho, aqui é tudo macho, de macho, tudo macho. Depois eu só não como dele, a cabeça e o pé já o quarto. Porque é duro? Tá ah, Tá. Porque... Ah, ah. ah. É duro, senhor. Não, não mal, né? qual uhum. Uhum. Uhum. Eu eu como tiro Nunca é seco, É. <risos> <risos> Euzinho, sei. Qual é o corpo dela? Né? Eu nunca comi, você já? Minha foi pra, pra eu já me para comer. achava que era boca. No casamento quando Eu achava que era boca, pra comer. Eu não fazia casamento. tá vendo? Quando eu fazia casamento, eu matava o frango, né? Eu matava frango. e doce. Hum. Não né? É, que é. Que fazia e doce. assim, né? Só tinha doce, vai tinha Era pão com carne. Pão com carne, tinha armou... Quando abria aquele buraco no chão, armouça tinha frango. Cada um ia lá pegar o seu espeto lá no balcão. o cara fazia o espeto, a gente vinha, a gente mesmo massava Lembra disso, Júlio? Aquele é já morreu aqui. Ah, já. Aquela é era... vinda lá. Isso é um pequeno. Isso aqui vai ter que tirar, seu João. Esse é. aqui? É. Eu também acho. Fica... Muito bem, eu não. tiro o máximo que eu consigo. Isso é uma galinha ou é, uma... é um teteu? Olha é só, é olha. É, calcula só essa ponta aqui, ó. Então, parece que tem ferrão na ponta. Então. É, está parecendo que teteu, o teteu, teteu tem ferrão. que que ela morreu Já, João, oxe. Ela não morreu, agora não foi vendo, ela morre. Olha, esse aqui tem que se apretar também. Está dó, João? Então não mata, não. Não, dá dó tem a é vivo aqui dentro da água. aqui. Ah, não, vivo não, eu acho não. Tá morta já. Tem vida, o bicho tá no inferno. Tá vivo no Tá em tacho, né? Tem lá, né? Não, tem lá em tacho, não. Fazer, cuidado com o tacho no inferno. Quando já era criança. Cuidado com o bicho. bicho. É, nossas mães, né? Fazia esses mesos. Ó, bem, esse aqui tá... Pode tá deixar assim mesmo. Vou. Tem se apertar? Tem que se apegar, Tem que se apegar esse aqui, nego? Né? Não sei, mas ele é rapidinho. Olha, esse aqui é um sapete. Não, senhor, esse aqui não. Dá pra se apertar aqui? Não. vou tirar o peito? Vou tirar. Não, vou... lavar a mão. Vai, Passa o álcool gel. Por quê? Nossa, Por, causa do... Por causa do coronavírus? Nossa, estão tá tão joias que estão tá aqui no televisão, tá? Ah, seu João e eu. Nossa, que mas... Que cansa, que televisão a gente não assiste, sabe? Sei, mas, mas faz, mas faz só faz que a que gente ver. escuta é, direto, é, né? direto. As mensagens que vem no WhatsApp, Nossa, um monte de coisa. Tá direto. Ah, tá louco, tá aí? Vai acabar com o mundo esse leito. Ah, isso, isso porque não tá caindo nas pragas ainda, deixa começar a cair. Hum, eu não quero estar tá aqui para ver nada, nem no WhatsApp, nem o Facebook, nem Instagram, nem nada. <risos> está estar ao lado é do todo poderoso com aqueles que ele já predestinou para isso e acabou mas então, é João, eu não sei o que o senhor pensa disso mas não tem medo não não tem medo não é preocupado, é tudo é tudo, é tudo é tudo bíblico isso daí está escrito ali. a último um tempo, cadê a vaca louca o livro lá para trás a gripe, a gripe suína cadê? um dia nos livrou de tudo isso, lá continuamos nos livrando você sabe que eu estou feliz, senhor? Uma das coisas que eu até vou gravar agora é a receptividade que nós estamos tendo das pessoas que falam a nossa língua, né? Pessoas simples como a gente. Dentro do Brasil, mais precisamente do Brasil, o pessoal está nos recebendo muito bem. Então, e vem isso aqui. É para limpar, né? É para limpar. E a gente está muito feliz com isso, porque está indo esses vídeos para pessoas que estão tá tendo o prazer de parar, na hora de descansar, ao invés de ver um programa de televisão Que eu até creio que tem mais atrativo Dependendo do que a pessoa gosta E as pessoas estão gostando do que nós estamos fazendo E eu fico feliz por isso Mostrar isso aqui para as pessoas é um prazer para nós Produção É, vai cantando galinha, que um dia chega o seu dia também Madalena tirando as penas de uma galinha d'Angola, olha o tamanzinho disso. É pequeninha. É pequena, né? A estrutura dela, em relação à galinha normal, é, eu acho que é mais dura só, né? A carcaça dela é mais dura, né? dá a impressão que a carne dela aqui. Não é? Não é? O que é que não tem que botar maçã no frango? Eu limpei tudo aqui, lavei, lavei. que é, e, é. tem que botar Ah, o banaleiro é eu acho. Tô na minha cara. Agora o seu João vai pegar outros franguinhos que estão ali presos. Já. Para Para matar também. Ele falou que não deixa solto pra pegar porque ele não aguenta correr. Queria entrar aí, velho. Queria entrar. Ah, vai tela aí. Não vou ficar. Se consigo pegar daqui. Já carrega a cordinha, né? Melhor. Melhor o peso dele, né? Só esses dois? É. Estou no parque. Ei, tá aqui o João pegando a bolinha aí, hein? Eita, nóis, hein? O moço o que ali você tá trabalhando, ó. Ele sai correndo atrás. Lá. Não é, seu João? Filma esse pedreiro que aí. O que você um tá, tá, tá fazendo aí? Um banheiro. Banheiro? É. Hum. Ei, tem que acertar tá aí o frango que o João está aí correndo atrás. Então, ele é. falou que... Você não aguenta, coitado. Mostra aí pra mim, seu João. O rosto do senhor sai no escuro. É, é preto mesmo, mas é. Vai, que aí, Chico, você vai sair na televisão, Chico. É, aí, Chico Mineiro. Vamos lá. Vai firmar o Chico. Mineiro. Tô não, oh, Chico, eu não vou filmar você. não. Brincadeira dele. A Madalena agora está limpando uma cocar, como a gente chama, uma galinha da Angola. Sim. E as amigas dela estão tá lá fora. Ah, que judiação! matou duas cocar. Olha lá, tá vendo? O pessoal está lá fazendo uma reclamação Sim. lá, ó. Olha que interessante. é que elas têm menos penugem do que. A galinha pés. comum. A é, é galinha comum. E a Madalena está aqui, toda feliz da vida. Nós estamos ajudando o Sr. João e a Dona Nelly. Eu fico honrado porque eles ligaram para a gente, né bem? Ligaram para a gente e nós tínhamos compromisso, mas nós cancelamos o compromisso para vir aqui ajudar e ao mesmo tempo fazer essa matéria para o canal. O que é muito bom. Então aqui nós temos duas cocás, temos quatro frangos e ali tem mais dois que estão... Já para vir para cá. Oi gente, tudo bem com vocês? É mãe. Toda essa matéria, deixa aí seu like, se inscreva no canal e ó, tira o sininho para receber as notificações, deixa aí o seu like e ó. Deixa aí seu like, seu joinha. Opa, é Deixa aí seu joinha. Aqui, ó. Seu joinha. Tá? Só você mesmo, né? Só e você compartilha mesmo. Compartilha com as outras amigas. Compartilha. As canelinhas, com as canelinhas, amigas. as canelinhas. Canelinha. Ó. Bom demais da conta, só. Sai daí, rapaz. Você não é convidado aqui, não, Pensou pessoa persona não grata? Vou tá matar o seu João colocando mais um na água fervente. Hoje você vai matar oito, seu João. É oito. É... Lá vai a Madalena fazer. E dá tá pra você não se queimar, viu, nega? Tá. É oito né? É, ali tem quatro, cinco, seis com dois, oito. Dá um banho de água quente. Dúvidas, corona. Um banho de alegria. Um mando de água não, quente é o Oi? Pra você abrir, você enfia o pé Cuidado, cuidado Você pinga no pé? Eu trouxe ele cozido Não é pra você cozinhar o frango com pena, Madalena? Não é não É pra você depenar o louco Ai, Quer é que eu faça isso? O que é que então, o que é que eu faço? Tenha também também aqui. Os pé, corta os pés, corta os pés. Corta os pés dele, depois tira a unha dele, ó. Ah, é? Corta Olha! Aí, corta as unhas. Nem dá, né? Na hora que passar na garganta, ele, ele enrosca e é pronto. A unha dele. Aí tira ele assim. Unha lá os pés. Aí a gente corta a cabeça dele aqui, exposto. Isso, aí você vai separar. E a gente tira o bico e o bico. Frango caipira é outra situação em relação a frango de granja, já não tem nada a ver, não? E é duro. Né? Rapaz, ver, que diferença é essa? Olha, eu o bico dele. Quem, quem come a cabeça com frango, come a cabeça com frango, eu corto. E eu gosto de comer a cabeça com frango. Também e gosto e alguém, muito. Se alguém tem nojo, eu não sei, mas eu como. Depois corta aqui a parte... O coranchim? É isso aí que é o coranchim? É, corta isso aqui. Primeiro para não sair junto com né? uhum. o, o reto dele. Nossa, Já enfiei o pé lá na água, o meu pé não, o pé da galinha. E tá tirando, tirando a pele, pele, né? Geralmente ele sai assim, mas... Depois você pega, você hum. faz assim. abre ele, né? Até um... o barulhinho dele, ó. Abre ele bem de leve, por cima, pra não furar a tripa dele dentro. Hum, entendi. Senão o caso pega a faca aí e já era, né? Ó. Se você colocar a faca muito fundo, você corta a tripa dele. Entendi. Então você corta aí mais... Aí corta assim. o fel também, né, Sejão? É, de então o fel você tira depois que... E foi, a Madalena, falar pra mim? Ó. Sim, tirando a pele Minha neguinha já sabe Eita, noize Estou tirando né? com a mão esquerda tem Eu tô que lembrando aqui de algumas pessoas Que a gente pode mandar um abraço, Madalena um é... Pedacinho do céu é... Gosta de coisas da roça Pedacinho do céu, azio Azio, jeitinho mineiro de ser isso Aquela 30 lá, Cris é Eu esqueci agora Você me perdoe, mineirinha Mas você também é das nossas Aquele senhor querido lá de Mirandópolis, que eu não marquei o nome dele. Entrou um senhor agora de Ribeirão Preto, que trabalha com equipamentos, pelo que eu entendi, cirúrgico Aquela moça, Laudi. A Laudi está sempre com as poesias, os poemas dela nos prestigiando. Aquele senhor querido de chumbo em ação também, que ele gosta muito de armas, eu também sou apaixonado. E tem um que ele faz Bush, Bushcraft. Eu também não sei o nome, mas ele sabe quem é ele. E tem uma Sueli Santos, não me foge a memória, outra querida. Também tem que mandar um abraço para a Neirce. Ô Neirce, querida, como é que você está? E a nossa querida Re. Re, Re, Re como é que é, Madalena? Tô ficando, tô ficando velho. Tô ficando velho, não é do Rio de Janeiro? Eu não lembro. Aí, o fel fica aqui, se você, se você furar ele, é tudo amargo. Então você tira ele, tem um felzinho aqui desse tamanho. Tem, tem fel aqui. Deixa eu é ver qual que é, esse aqui do lado? Esse aqui que eu tirei, ó. Esse, esse é, é o fel, fel dele, ah, tá vendo? Tô vendo. Eu não posso furar esse aqui. Porque Furou, esse aqui estragou é, a carne. É amargo. Estraga o fígado, né? O fígado dele só. Sei. Então, porque ele daí fica amargo, ele não pode furar aqui, ele, daí estraga essa parte de furando aqui, que é o fígado, né? Que aliás é muito bom, né? É, irmãos de Bajé também. Tem mostra aqui, ó. Vou colocar aqui, o outro. Vou colocar aqui o outro. É, eu tô tentando lembrar o nome da nossa querida do Rio de Janeiro, bem. Você conversa com ela todo dia. Rio de Janeiro? É, puxa vida. É a Giane. Jeane, oi oh És tu. Também tem a nossa querida Janaína, Josué. E o Kaique, que são outras pessoas também prestimosas que... Dá, é assim, Dá pra puxar assim, velho? Dá pra puxar assim? É porque tá quente e, e é duro, não é que nem o um frango de, de De granja, que é molinho Mandar um abraço pro seu Deca, mais a família Dona Sevilha, querida O Anísio Outro precioso amigo ó oh, Beleza o irmão Zezinho, a irmã, é, a irmã Wanda, Wanda e a família. As crianças. As crianças amavam que eles possuíam lá na casinha deles. A irmã Hélida. Isso. A irmã, a irmã Raquel. A irmã Raquel. Um beijão pra você. A mulher da pamonha, da pamonha não, pão do pão de queijo. É tanta coisa boa que eu estou confundindo as coisas. E o seu João agora já vai Dá limpar aí. aqui para colocar outro frango ali. Eu até peço para os meus inscritos que não reparem os, os meus esquecimentos Eu não sei se isso é de canceriano Gente, se você me der o número de telefone eu não anotar, eu esqueço Se me der seu nome e eu não anotar, eu esqueço Mas tem uma coisa, se eu te ver aqui Hoje, daqui a um ano, te ver no Japão Pode ter certeza que eu sei que eu vou te conhecer Nessa parte eu tenho memória fotográfica Não é porque eu sou fotógrafo também não É porque eu tenho memória fotográfica Eu vejo um rosto na multidão, eu sei que eu conheço aquele rosto Agora dá no meu telefone pra mim, que eu vou esquecer, é, se eu não marcar eu esqueço. Eu sou boa pra guardar vozes, eu guardo o som da voz da pessoa. A Madalena tem uma coisa boa também que eu admiro nela, que ela consegue comparar um rosto é. de alguém com outro rosto de alguém que pode falar, não parece com fulano, pode ver que parece, nisso ela é boa e também tem noção de espaço, eu não sei nem quantos metros é dá daqui lá na casa da Dona Nela. a Madalena é capaz de acertar, é outro dom que ela tem. Esse é o deus que a gente tem, que dá um dom para um, dá um dom para outro. Um toca bem, outro só arranha. Um canta bem, outro só fica engasgado. Pode tacar a rachada. Tá com a rachada e por aí vai, porque é assim mesmo. Seu João hoje matou oito e tem mais doze. Seu João... Fala pra nós aqui o que o senhor acabou de falar pra mim que eu não, não, não conheço então, Essa angola aqui que eu acabei de abrir agora, é a angola macho Angola macho? É, por causa, é, por causa ah. desse daqui Deixa eu ver, mostra pra, pra nós aqui Por causa desse daqui Ah tá Esse aqui é o testículo dele uhum. vem, vem, vem. Essa parte aqui já trabalhou muito, hein senhor? João? Esse aqui tá até fino, tá parecendo mais um punhal Deixa termina de abrir aqui. Eu Abri errado. É? Ah, o senhor tem o um lado certo, né? É que eu peguei ela por trás, João. Agora o Cícero vai. Vem trazendo, né? A bacia com os frangos. Ele quis ter esse privilégio. É pessoal, olha só. Oito peças aqui dentro, ó. Seis frangos e duas galinhas d'Angola, Angola. Dois, dois machos d'angola. Da dois cocás. E vou falar a verdade, hein? Que peso bom de carregar, viu? Que peso bom de carregar. Agora a gente vai lavar, cortar. Não que engraçado. Coloca aqui aqui no meio, pensando, Nossa, é que o peito está bastando. A gente está de forçar o meio dela. Essa aqui é forçado mais uma que morava, que era pra Deus também. Né? Aí eu vim por lá e falei, Carol, você faz uma aqui comigo? Um um eu, eu, eu já falei assim, mas quanto você cobra? Ah, eu cobro 70 reais. Eu dar uma 70 um reais pra fazer É? Já faz 3 anos. Aí eu falei, ah, então muito obrigado, que não dá não. 70 fazer uma trança? Peraí, que lindo de tarde para vai pagar 70 reais para fazer uma trança? A cabeleireira vem cobra a minha cabeleireira. Estou até longe também, né? Por isso Agora estamos aqui gravando o seu João. Estrinchando os frangos, a Madalena também está ajudando lavando, lavado né? bem lavadinho, portanto pessoal, se porventura vocês viram alguma mosquinha ou virem alguma mosca por aqui, não esquenta a cabeça não, tá? E a gente não chama ela, não elas, elas, elas não são convidadas, elas vêm porque são é, intrusas, maneira. seria para palavra certa? Enxeridas, exibidas e por aí vai, mas tudo bem, faz parte. A Helena está com a coca, fazendo a limpeza dela. A coca tem uma cor escura, né? bem escura. A cor dela é diferente, provavelmente porque é uma outra raça, porque também vai longe. Né? A coca voa, vai para outras regiões, como outras coisas. Eu creio que é isso que faz com que... A linha da Angola. Agora é a hora da limpeza. Aí, o frango caipira como é que é, tá vendo? Se fosse um, um frango de granja, precisava bater desse jeito. Não dava nada. Aqui nós temos o fogão a lenha 2. Esse aqui é o da casa, lá de baixo era o que ele... Bebe água para limpar os frangos. Não sei o que tem ali dentro, mas tem algo cozinhando ali. É lógico, né, Cícero? Tem algo cozinhando ali mesmo, né, meu? Tá queimando arroz não, dona Nelly? Vou tirar daqui então, tá? Tá cheirando, já. Tá cheirando arroz, tá? Eu já senti o cheiro. Seu João, agora vai nos ensinar uma coisa que muitos conhecem. Mostra pra nós, Seu João. Isso aqui é a parte que a gente corte, que é o jovinho dele. Quando que o certinho, você fica uma parte, uma parte pra cá, uma parte pra cá. Depois que você come, ele fica aqueles ossinhos. Fica um V, né, Seu João? É, fica um V. Depois você pega, você tosa um pouquinho no fogo, você puxa. Um puxa de um lado, um puxa do outro. Aquele que seca a partinha maior, ganha, ó aposta qualquer coisa que foi feita. Eu fiz muito isso, seu João. Algumas eu recebi, outras não. Ai, tá Algumas eu paguei também, outras não. Olha os ossinhos aqui, tá parecendo muito bem aqui. Eu fazia aqui, muito lá. com a minha mãe, filho. Um desse lado, outro desse lado. Vamos né? um ver aí, né? Certinho. É. Ó. E, fiz muito isso quando era criança. Não, nós deixava no sol para secar. Aqui eles secam direto já na... Aqui a Madalena tá toda feliz ali. Madalena, vamos almoçar, Pedro, senão tá acabar pegando o um frango cru aí e dando uma mordida. a mordida. Dona Nelly agora já está começando ó, a preparar o frango aqui. Esse é o verdadeiro franguinho na panela. O fogão lenha, olha lá que beleza. Oi, coisa boa, coisa boa. Olha o tamanho do pilãozinho dela, gente. O pilãozinho de amassa ai. É, uai. É, tu de menina, Nenê. Também você tá mexendo com o seu o seu João nem chega, né? Porque a pancada de ser na cabeça do seu João já era, seu João. Coitado do velho. O velho não merece isso, assim, não. É gente boa demais. É. Já aprontou com a minha esposa isso aí, que eu trabalhava junto. Ô, oh, vontade de dar um cascudo nele. Mas hoje eu vejo que tudo aquilo foi preparação de Deus pra gente ser amigo no futuro. Olha que coisa. Eu acredito nisso, viu? Eu sempre acreditei nisso. É, né? É, ainda fica dando risada ainda, ainda faz graça, ainda. Porque de tudo lá da escola, quem ficou amigo, foi vocês mesmo, né? Então, que coisa, né? Ele ainda falava assim, nossa, mas a Nélia é brava, viu? A Nélia é brava? Mas é, eu vou falar, mas bicho não tem vergonha. A Nélia é brava, mas brava. Brava, a dona Nélia é mansa que só ela. Nunca vi uma pessoa tão mansa. Ô aí, é <risos> Mas pensa numa família, gente. Os filhos, as noras, é, eles aqui. Lembrado, mas a... E nós viemos aqui porque Dona Nery, gentilmente, precisava de uma ajuda e também disse que estava com saudade. O que eu acredito mais na saudade do que na ajuda, se a gente pudesse ficar em casa, ficaria, ela não ia achar ruim. Mas disse que estava com saudade, estamos aqui matando saudade, estamos ajudando. E a coisa está boa, tá rendendo. Aí, olha lá, olha lá. Beleza. Aqui, agora o Sr. João já embalou todos os frangos aqui. Nós já compramos um dele. E agora vai para o freezer. O freezer está onde, seu João? Deixa que eu levo. Não, só de que eu vou levar. O freezer está onde? Para dentro. dentro? Então eu vou fazer que nem eu estou fazendo casamento, ó. A meu vai vir vindo assim, você vai indo assim de costas, ó. Então não pode tropeçar e cair para não ficar feio. É... Igual quando eu fazia casamento Mas a noiva tá entrando muito rápido, tá louco Aí, vamos lá agora Vamos lá para o freezer Eita, coisa boa, coisa boa Guardar no freezer Vale a pena morar na roça, o motivo é esse, hein Tanta coisa boa guardada, né, senhor? Tem coisa no freezer, tem a polpa de, de acerola que eu guardo aqui, de maracujá, essa polpa aqui. Fazer suco? É fazer suco. Aí quando tá fora de época, você tem um suco fresco. Isso. Tá bem geladinho e conserva, né? É. Essa aí é a riqueza de quem mora no campo. É uma delícia. Hum. Ah, você separou os pés, belezinha é, Tudo é, separadinho é. pra saber quem é quem Moela, Moela. É. Isso. Pode fechar, seu João E vamos voltar pra lá agora Aqui tem a dona Nelly agora mexendo já na Na carne, olha o ponto que já tá chegando A carne que a dona Nelly tá preparando, né dona Nelly Começando já a dourar né? Coisa boa Estamos registrando. Está oh. quase na hora do almoço. Hum. E aí, Dona Madalena, como é que tá esse frango? Tá quase bom. Filho. É que ela não gosta de fazer na, na, na panela de pressão, que ela diz que ele. Não, de fato, não é bem. Ele é, é, co ele é cozido de uma forma muito forçada, né? Aí não, aí e tá o. muito mole. o Sabor não. foi gostoso, bem, é. bem, né? Daí ele vai aqui, ele vai cozinhando, e fritando. É tá exatamente. Está né, é. certo. Mas tá quase bom. Aí estamos dando água na boca aqui. Olha, pega um pedaço e come. Pega um pedacinho aí, traz no prato, filha. Aí, ó, que gostoso, tá vendo? Hum... Ai, que gostoso. Pega um né? Ai, que gostoso! Quer? <risos> <risos> não, eu vou procurar um pedaço de bambu para poder fazer umas. Ah, você não gosta de ah é, é uma carne muito mole, não presta, já basta o frango de granja, rapaz. É, lógico, aí. Mesmo, gostoso mesmo é comer isso aí com farinha, né, seu João? Ei, seu João, hein? Nem reclama da vida, né, seu João? Graças a Deus que eu estava cruzando... Quase o João está usando garfo e faca? Que chique. Não come com as mãos, não? O senhor não come com as mãos? Ah, come com as mãos. Tem gente que fala assim, não, eu como com garfo e faca. Ah, então você tira as mãos. Então, o senhor foi esperto. Vou comer esse. E ali tá o outro batendo pesado também. É, o João tá que tá. Oi, nega. Olá, pessoal, carne de galinha. É frango, é frango caipira, não é galinha não. Eu sou todo decepcionado dessa carne. Por quê? Ah, eu queria fazer um negócio bem bonito, eu fico a, a pessoa assim, chamar a gente pra ver as coisas, eu já fico... Hum, tá gostosa? Não, eu queria fazer com molhinho, com Ela queria com molho. Eu uhum. esqueci de falar com a Só que ela me falou pra mim por água. Uhum. Ah, um como tava feio, cedinha, eu fui fritando. Tem um costume feio de pensar as coisas e não falar. Não. Ah, não falou nada. Eu não acho não que sabia. as pessoas têm que adivinhar o que eu quero, assim, uhum. entendeu? <risos> Hum, tá, tá muito chico. gostoso tá gostoso tá, tá muito uma bom molinha assim pra comer capulenta com hum pra comer com a polenta é, não é comer comida seca ó derreto água água quente nem gelo não tem para forminha de gelo bastante tem é a tudo no freezer depois quando é uma a delícia peste, meu deus ela tá muito bom bem temperado eu gosto de carne assim. É, desse jeito. De temperar, né? Nossa, carne tá sem sal, adeus. Oh a assim senhora não gosto nem é durinha. Uhum. bem firme. Isso, bem firmezinha. Achei, ele chegou aí, encheu o carro hum, e foi embora. Tá gravando, Você encheu de moto ali? depois, não. depois da carne. É o homem. Meu irmão. Você viu que eu encheu de moto ali? Eu compro minha moto aqui lá. Bora. Ai. Não, próxima o bicho ali. Não, não.